Ok, gente, tô aqui de volta. Oi, <risos> gente. Eu... Gente, eu tô falando que a Gente, tá eu tô mais um vídeo. Eu eu fazer isso. Porque ele, ele é um bobão, um bobo bem idiota. Só que não, vizinho, todo mundo amamos você. a gente vai explorar o quarto ah. E a gente vai usar a mesma coisa, eu vou quebrar aquela janela pra falar rápido Eu vou, ter, eu vou ter que sair, quebrar a relação, correndo esperar o vizinho. I okay. don't não é aqui, ah, de achar as oito alavancas as três alavancas que outra tá tá tá tá ali acho que as oito alavancas vão bloquear a porta Ai que deu Tá nem né, vizinho? Ai, Poxa, mano. Mato do coração não, filho. Eu tenho uma alma, tá? Sabia que. Sabia que um mano tem vida? Sabia que um ano tem vida? Gente, eu, eu vou tentar novo daqui a pouco. Não! Não! Não! Mano, que saco! Eu te odeio! Casa do vizinho! Ah. Gente, vamos lá Gente, vou escapar de uma forma hein? Não, hein? Deixa eu pegar essa faca Tá errado Essa boca de caçapa Aí Gente, esse episódio Vou deixar pra vocês, só que não, gente Cada vídeo é, é online Ou online Nossa, gente, consegui Tchau Gente, conseguimos escapar de forma rápida. <risos> ok, gente. Tchauzinho. <risos> então a gente vai ficar por aqui se vocês tiverem gostado o primeiro episódio vai estar aqui na descrição então vamos lá então tchau já fui